Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo O Alaerto está lá Está roçando O gramado ó. O gramado está bem grandão Ele começou a roçar E eu vou plantar Minha batata doce Eu ganhei uma muda de batata doce Da minha colega Dona Nina Que eu chamo de Oma porque Eu não tenho mais Oma Mas eu adoro ela muito E chamo ela de Oma E é uma batata doce diferente a cor dela é como abóbora. É uma batata doce, assim, bem alaranjada, um amarelo, assim, bem escuro. Então, eu vou plantar e o Alaerto vai continuar lá, ó, roçando. Bora lá. Ó, um pedaço ele já fez, ó. Lá ele já roçou tudo. Vai que vai, ó. Agora ele tá aqui, ó. Mais um pedacinho. Tá. Da roçada do osso. ó meu feijão tá dando bastante de calor aqui, mas tá bonito com essa cobertura ali meus pepinos, ó vamos varrer o gramado vamos vamos varrer, vamos trabalhar pronto pessoal tá aí, ó plantei meus quatro pezinhos Agora vou botar mais um pouquinho de folha Ou capim, que nem tá aqui, né? Tudo tapadinho Vou botar aqui em cima deles E bora lá Vamos trabalhar mais um pouco eu Vou mostrar pra vocês aqui Essa parte aqui Como é que tá Uns pés eu já tirei, né? Outros não Ó tá dando já tirei alguns alface esse aqui tá tampadinho ainda minha cenoura ainda tem aqui eu plantei mais uns rabanete. minhas pimenta olha vamos tá minhas pimenta aqui eu tirei alface Lá já morreu um, que também vou tirar, vou replantar, vou mexer aqui com a terra. Meu repolho, meu couve manteiga, né? Aqui, meu manjericão. Lá estão tá os restos das minhas verduras. Vamos trabalhar mais um pouco? Vamos, vamos trabalhar mais um pouco. Aqui ele já varreu. ó oh, que bonito. A dona Hildica veio dar uma visolhada. Uhum. Lá está o Lá está ah, o Alaerto tá é. também. Passando. passando, molhando a nossa rua. Uhum. Porque tá feio o negócio. Uhum. Lá está o Alaerto, Varrendo, varrendo, varrendo. <risos> é, olha, que bonito que ficou. Ah, pena que até Natal tem que fazer tudo. Tudo de novo, tudo de novo, né? tudo de novo olha aí. Ó. É, é, é. Tudo bonito, bonito, bonito. Eu... Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Ali ó, tá os cavalos da Laerto. Aí tem a cerca lá e tem a cerca aqui. Daí ele quer colocar os cavalos para o lado de cá. Com A pinta bem verde, bonito, né? Mas daí o que que aconteceu? Estragaram a cerca! Aí o meu amigo, né, teve que arrumar. Porque se ele não arrumar, ele não pode botar os cavalos pra cá. E aqui tá o Alaerto. Apesar que essa estrada, gente do céu. Olha, as caçambas estão acabando com as nossas ruas aqui. E aqui tá o Alaerto. <risos> tá arrumando a cerca pra poder botar os cavalos. Nesse pasto, ele vai ter de arrumar essa cerca aqui, coitado. E aqui tá ele, ó. Fazendo um bom tá buraco para arrumar a cerca. para poder botar os cavalos pra cá, né? Senão não pode. O nosso milho tá quase seco para poder colher. Aqui tem um pouco do aipim esse ano a gente só fez aquela pequena Rocinha lá, mais nada Porque aqui tem E tem um monte ainda Na geladeira do outro ano Ali Foi onde a gente colheu o Feijão, né Eu ainda tenho que mostrar pra vocês O quanto que deu feijão Desse lugar aqui, ó Deu bastante Aqui tinha trato, foi tirado Capim elefante Foi tirado E aqui era onde estava o feijão plantado Olha essa área aqui E depois eu vou mostrar para vocês O quanto feijão a gente tirou Desse local aqui Valeu Bem pessoal Eu quero mostrar para vocês O nosso pepino japonês Eu sou franca a dizer Primeira vez que eu plantei que eu consegui tirar pepino assim. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha o tamanho dos meus meninos. Deus o guarde. Ali tem outro, ó. Tá cheio ainda. De florzinha. Aqui é minha pimenta, né? Também tá bonita. Deus o guarde. Ali, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Ali. Aqui é minha pimenta, ó. Minha pimenta, dedo de moça. Aqui eu tenho mais um pouco, né? Aqui. Agora eu vou filmar aqui do outro lado. Olha só. Olha só. Gente. A felicidade é tanta Que olha Olha só o Meus meninos Meus pepinos Olha só A laerta já tá apanhando, né? Olha só Olha aí Ali, ó Esse tem que tirar Porque já tá Olha só. Aqui esse primeiro aqui também, ó. Esse aí é. Olha aí, ó. Nossa colheita de pepino japonês, ó. Felicidade. E vocês não fazem ideia. E aqui tá o nosso alface ainda. Aqui, nosso aipim, ali, nosso feijão. Lá embaixo, nossa batata doce. Acho que amanhã vai dar de novo, né? vai dar de novo. Olha aí, ó. Como se diz, quem planta, colhe, né? Ó, amanhã ele falou, vai ter uns 4, 5. Oh, que beleza! Valeu! Bem, pessoal, eu tinha dito que eu ia filmar para vocês o feijão. E acabei esquecendo. Então, aqui tá o nosso feijão. Depois de batido, limpinho, tudo. ó. O preto, o vermelho e esse verde. Tem um outro verde mais escurinho. Esse é um que a gente ganhou do nosso amigo Toninho, que eu falei no vídeo, né? Mas não conseguimos. Vamos ver a próxima vez, talvez. A época que a gente plantou não era a época certa, né? Então vamos tentar mais uma vez. Desse aqui nós já vendemos dois quilos. E esse aqui e o vermelho ainda não. Então é isso que deu. Se você está gostando do nosso conteúdo se inscreva no canal. Deixe seu like. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde. Valeu pessoal. Fique com Deus e um abraço para todos. Tchau.